Nossa cozinha, hein? Macarrão rápido com molho refogado pronto. Ingredientes. 100 a 200 gramas de macarrão, que seria um terço do pacote de 500, mas você pode acrescentar a quantidade que achar melhor. Um molho refogado pronto. Sal a gosto. E o que quiser acrescentar. Já ia me esquecendo, podes acrescentar um pouco de óleo e alho. Portanto. Já tendo todos os ingredientes básicos, então, vamos por a mão na massa. Primeiro, em uma panela escolhida, coloque aproximadamente 1 um litro de água e leve ao fogo. Se quiser, coloque um fio de óleo para que a massa fique soltinha, porém o óleo é opcional. Espere a água começar a esquentar e levantar fervura, então acrescente a massa. Lógico que nada impede de colocar a massa ao levar a panela de água no fogo, mas desta vez, faremos assim. Veja que a panela que utilizamos, é menor que o espaguete, porém como ela vai inchar, e vai amolecer, logo entrará tudo na água, e não ficará nada para fora. Enquanto isso, vamos então preparar o molho. Usaremos outra panela para isso, coloque um fiozinho de óleo, e leve ao fogo. Nós também acrescentaremos o alho que fritaremos antes. Acrescentaremos também um pouquinho de sal, mas isto a gosto e opcional. Misture todos os ingredientes e deixe ferver, dê umas mexidas de vez em quando. Tanto no molho quanto na massa, até podes acrescentar água se quiser. Tá gostando? Então curta e inscreva-se em nosso canal. Vai vendo! Após certificado o tempo de fervura de acordo com a massa e quantidade, já podes colocar para escoar a água. E depois de fervido, o molho pode também desligar. Enquanto isso sirvam um prato e talheres. Depois de escoado, junte o macarrão ao molho e misture. Após podes já servir. Então pessoal, é isso. Não é algo que se diga, minha noça. mas saboroso. Então, o que acham? Até a próxima.